dificilmente a gente vê um casal onde os dois são absolutamente organizados ou os dois são absolutamente bagunceiros. Normalmente, sabe aquela frase assim, os opostos se atraem? Então, isso acontece demais, principalmente na organização, né? Onde a gente vê ali que, vai, eu vou chutar aqui, não é uma pesquisa hum. de Harvard, né? <risos> eu vou chutar. Geralmente, a mulher é mais organizada e sofre muito com a questão do marido ser mais bagunceiro, mas também temos muitos casos, muitos relatos. Eu tenho vários clientes em que eu já pude ajudar de perto, em que o oposto acontecia, Sim. né? O cara era muito organizado e a esposa era totalmente bagunceira. E... e aí começam os conflitos, né? Porque enquanto tá namorando, tá de boa, né? Quando tá namorando, Eu gente, lembro, gente, quando a gente flores. tava namorando, tava tudo de boa. Tava tudo de aí boa, Aí a né? gente casou, <risos> aí a gente teve que se entender dentro de uma casa que a gente Exatamente. nem... Exatamente. A gente nunca tinha morado juntos. Eu acho que tudo... O reorganismo começou aí. Ele começou é. com você incomodadíssima comigo, porque... Díssima, díssima. É, porque, porque eu vinha com um monte de vícios lá da minha casa... É, hum. quando era mais novo que é não... normal normal né cada um vem de uma família com uma criação diferente etc. e etc e basicamente eu não queria não queria fazer nada eu não queria fazer eu jurava eu jurava que eu ia casar e que eu ia continuar não fazendo nada igual eu não fazer <risos> <da> <risos> só que assim né a gente casou e tipo aí a gente não tinha empregado não tinha faxineiro não tinha nada e tipo vai Admite, vai. Você esperava que eu fizesse isso tudo. Eu esperava né? muito que a Priscila fizesse isso tudo, até é. que ela teve uma conversa comigo e falou, explicou assim, deixa eu explicar aqui, deixa eu não vou um fazer isso tudo. Deixa eu te explicar uma coisinha, né? Então, trabalho, faço faculdade, né? Então, tem algumas coisas assim que não estão alinhadas. E eu acho que, assim, talvez a gente tenha até demorado a ter essa conversa. A gente teve algumas, várias brigas antes, Sim. eu lembro, né? Graças a Deus, deu tudo certo, né? A que a gente está aqui 14 Quantos... anos de casado. Boa. Ah, em novembro. 14 anos de casado. E, mas, é, geralmente, é, isso eu posso dizer por experiência própria e por ver muitos casais estar dentro de muitas casas, que, geralmente, o maior problema dos casais não é nem a organização. É um ponto antes. É um passo antes. É essa falta de comunicação. Boa. É essa falta de comunicação. Talvez se naquela hora ali, onde, sei lá, se está namorando, né? Já houvesse um treino, sabe? Tipo assim, pô, você é organizado? Pô, eu sou. Pô, então como é que a gente vai fazer isso quando, quando a gente casar? Vamos fazer um teste, sabe? Não sei, né? Se houvessem igual esses testes Pri, olha de personalidade. Só, olha só, a, a pergunta, não sei se é você organizado. Acho que a pergunta é, a organização é uma coisa importante pra você? É, boa. E, e no fundo porque várias pessoas elas não são nem organizadas elas uhum. são elas são assim inclinadas para organização elas sim. isso é um assunto que interessa para elas uhum. e outras são ficam se sentem confortáveis também quando está bagunçado que era o meu caso <risos> eu, eu, outras eu... são completamente o avesso sim né? sim eu, eu lembro que eu lembro que você você tocou num ponto é, eu, eu eu em algum momento a gente vai chegar nesse ponto em que a gente uhum. eu cheguei à conclusão que é, não valia a pena, não valia a pena é, o, viver ou me relacionar com qualquer ambiente que não estivesse hum. organizado. Hum. Eu, eu cheguei nessa conclusão. A Priscila, ela participou muito disso, ela foi, me, ela me mostrou é, como... Ela começou a me mostrar o quanto o ambiente influenciava no que acontecia na nossa vida. Ela mostrou que é, o, um, ambi, um ambiente, ele... Ele ganha jogo, entendeu? Ele influencia muito o jogo. Ele influencia a é, tua performance na faculdade, no, no, na escola. O ambiente influencia o teu relacionamento com a tua mulher. O ambiente influencia o teu relacionamento de pai, mãe e filho. O ambiente influencia, é, cara, se tu vai evoluir ou não no, tra no teu trabalho Total. profissionalmente. É. É, o, o ambiente influencia muito. Eu, eu, essa ficha caiu pra mim, entendeu? Observação importante, né? Nessa época eu ainda não era personal organizer. Não. Eu só fui ser personal organizer anos depois que a gente casou, uns seis anos depois talvez. Sim. Né? E, uh, e, e, mas sempre fui uma pessoa orga relativamente organizada, tinha um pensamento organizado. Uma coisa que eu acho legal falar é que, assim, né? muitas pessoas devem estar pensando, se identificando com isso. Né? do tipo, ah, beleza, me identifico com isso aí, cara, ou eu sou a pessoa organizada do casal e o, e o meu marido não é, vice-versa, né, como é que a gente faz? E, assim, primeiro de tudo, né, entenda que, na maioria das vezes, quem é desorganizado, tá, normalmente a pessoa não é desorganizada em tudo. O Hugo, ele, por exemplo, era desorganizado ou desordenado em casa, ou não tinha muita vontade de fazer as coisas em casa, mas ele sempre foi extremamente organizado no trabalho. Não é verdade? Sim. E eu lembro que eu olhava para as coisas dele e eu não entendia. No início eu não entendia. Eu falava, como você consegue ser extremamente organizado com seus arquivos do computador, com tudo que você tem, com tudo, com o seu trabalho milimetricamente organizado, em todo o resto, não. Eu tenho uma resposta né? pra isso. Sim. Ó, é porque, é, de alguma forma, quando eu era adolescente, eu lembro que antes de estudar, eu limpava minha mesa. Uhum. Esse era um trabalho meu. E eu não sei quem me ensinou isso. Acho que foi Deus que intuiu lá pra mim. Uhum. Cara, eu sempre organizava, limpava minha própria mesa. Uhum. Eu tinha um, um poliflor, como é que é? Aquele negócio passando um na mesa. Lustra lustramóveis, minha... né? lustramóveis. Eu tinha um móveis que ficava uhum. já no meu quarto. Aham. Uhum. E ali na minha mesa do computador e tal. Sim. E, então, eu tinha... Eu, era óbvio pra mim que pra eu trabalhar melhor, tinha que estar tudo organizado. Uhum. E eu, na empresa, eu sou esse cara, né? Que eu falo Sim. assim, organização ganha jogo. Uhum. A gente não consegue crescer se não tá organizado. Sim. Organização, se a gente a gente, se a gente não se organiza, a gente não cresce. Uhum. A empresa, o faturamento. Sim. Então, é, eu, já, eu já sabia que pra eu produzir melhor eu tinha que manter o meu computador, meus arquivos organizados. Uhum. Eu só não tinha essa clareza, talvez porque eu ainda estava aprendendo isso, tendo uhum. essas noções do que é viver com outras pessoas, né? Uhum. Que a gente, é tipo, imagina, 20 e poucos anos, vivendo com os pais, a gente acaba sendo um bicho que fica dentro do quarto, assim. Sim, Pelo sim. menos era assim. Uhum. Eu ia para dentro do quarto e tal, e meio que desacostumado a viver em, em, em, em família ali. E nunca, e nunca teve uma orientação, digamos assim, na sua casa. Sua casa estava ali, é, tipo, tudo funcionava e tal, e, e era tipo aquelas casas onde né, a criança ou o adolescente acha até que tem uma fada, né? Que, a, a fada que, que faz a roupa aparecer limpa e passada dentro do armário e tal, né? É que não, que, on, onde a criança ou o adolescente e tudo mais não participam das tarefas, né? Você foi criado assim e eu também, né? E eu também. Tá? é só porque eu já tinha uma, uma noção e uma lógica maior de organização na minha cabeça. E eu acho que para as mulheres, a lógica da organização, essa, esse desejo por organização, acaba se voltando muito mais para a parte prática do ambiente caseiro, sabe? Da nossa casa, do nosso ambiente que a gente gosta de estar, a casa e tudo mais. Não sei, não sei se é a forma que a gente é criado não sei, se, não sei o que, que é. E os homens, muitas vezes, quando eles são organizados, geralmente, é em algo que eles veem que pode fazer eles crescerem. Tipo, no trabalho. Sim. Né? O Hugo, até hoje, ele é o cara que, assim, eu sou especialista de organização da empresa, beleza, sou, tá. Mas ele é o cara que chega lá, faz reunião toda semana, e assim, dá feedback pra galera, tipo assim, olha só, tem gente que tá botando arquivo com o nome errado dentro da pasta que não tá certa. Entendeu? Tem um código, tem uma conduta, tem uma lógica para colocar as paradas organizadas, os vídeos, porque senão a gente se perde. Aí ele tem que dar uma aula de organização toda semana para a galera nos é, equipamentos. Mas que não blabá. é uma coisa, não é uma coisa que é só para me agradar ou para agradar não, o meu senso de controle. Não. É que assim, eu vou rodar uma campanha, Sim? o campanha do projeto Vida Vida de Personal Organizer. Uhum. Aí a gente E aí, só que a gente já fez isso ao longo de 2021 e tal, várias Diversas vezes. Diversas vezes. Se eu quiser achar alguma coisa relacionada uhum. à campanha de março de 2021, uhum. é só eu pesquisar. É VPO underline 2021-07. Uhum. Que eu sei que eu rodei uma campanha em 2021-07, eu acho os arquivos. Agora, se a galera não respeitar Tem uma categoria isso, certinha ali para respeitar e tal. Cara, uhum. cadê o arquivo com os e-mails que a gente mandou nessa campanha? Uhum. Cara, cadê as, os posts, os vídeos de tráfego que a gente usou na captação de leads? Cadê, cara? Então se a gente se organiza minimamente, a gente encontra o que a gente precisa, a gente reaproveita coisa, a gente não perde. Uhum. Porque imagina, é, você fala muito sobre desperdício na uhum. organização, uhum. né? E aí você fala, pô, eu compro eu compro pilhas uhum. sobressalentes para minha casa. Só que aí, se eu não botar no lugar que eu sei onde tá e acabar a pilha do meu controle remoto da TV da sala, eu vou buscar eu vou buscar pilha. Só que eu, não sabendo onde se apletar... Vou comprar outra. Eu talvez tenha que comprar outra. Uhum. Porque ela tá perdida dentro de casa. E aí, isso é desperdício. E uhum. eu, é o desperdício no trabalho também. Uhum. Por quê? Se eu não boto os nomes, o, o código da campanha no arquivo, se uhum. eu quiser achar qualquer coisa, fica complicado depois, mesmo até que eu tenha os arquivos todos dentro de uma pasta. Então, Sim, ah, né? eu porque tenho... aí vira a gaveta da bagunça. assim, né? Eu... Exato. O, o, o sistema, os sistemas são iguais para você organizar uma casa, um arquivo de computador, uma empresa, sabe? A gente vai seguir sempre a mesma linha, né? Mas o que eu quis dizer é que, na verdade, é, é, eu acho que nós mulheres, em geral, temos uma tendência a gostar mais dessa parte da organização física, da casa e tudo mais, entendeu? E os homens acabam querendo, se interessam mais por uma organização... É, ou de papéis, ou de documentos. Algo que ele vê que vai fazer ele crescer, sabe? Material de estudo, da empresa, Sim. do teu computador. É, de estudo né? também.